Ah, a gente tá sem um, tá Para. Matei a. Volta aí, volta aí. Ah, tem uma torre, velho. É, riper, tá difícil de te alcançar desse jeito. Bateu o tanque, bom agora. Pronto, pronto, bora, bora. Só destrói a torre, alguém lá. <risos> tem uma. Bora, bora. Bora, bora, bora. Eu é que não tenho como destruir torre de Messi. Tem alguém aqui atrás, eu acho. Uhul. Caraca, tipo, ela não para. Deixa que eu parar ela. O <risos> outro oh, tá vindo, tanque Tem, tá tem vindo. que vir por trás dele. Ih, não tem trás aqui. Para lá, para lá. Eu vou por trás, peraí. Eu tô de ult já. Eu não tô sem ult. Uh! Vai, vai, vai, Uta. Matei. Ai, sumiram. Aqui atrás. Ah, fodeu. Ai, nossa. Ah, boa. Nice boa. ult. Nossa, perdi a três. Pega três, pega três. Peguei três, peguei tá três. Matei, matei. Ah, tem uma torre na direita aí. Ó. Opa, pesa do martelo. Que Que merce é essa, hein? A ult é nossa? Não falo nada com essa matei voz Matei o tanque, matei o tanque, continua Morreram ali Vai, vai, vai, que eu tô na... Tô... Matei o outro Ai, eu não tenho tô... Ai, esse é choque Vem comigo, vem comigo Hum, porra Opa, Opa. Uai, falecendo. ai, Amigo, atrás de mim, destruí. socorro! Alguém na tela? Cadê? A ah. trilha aqui. Tô atrás do. Matou? Matei. Boa, boa, boa Foi mal, foi mal. Espera aí, pera aí, pera aí. Mais três aqui, uma três aqui. Matei. Essa três aqui, ela tá sem ela tá sem voltar aí, boa. Tô de onde também. Ah, tem uma torre, tenho que destruir essa torre primeiro. Se quiser, eu vou destruir. Não dá pra lutar com ele, com ele lá. Ah, comigo aqui dá. Bora. Uh! Bate triplo. Boa. Bora! Aqui, aqui, aqui, eu Peguei. Pega, pega, pega, pega, pega. Morreu. Atrás, ela é atrás. Vamos aproveitar que tudo tá morto, tudo tá morto. Tá morrendo Ai, Relaxa, relaxa. Calma, a carga aqui, galera. Volta, galera. Carga aqui sozinho. É, é verdade, gente. <risos> vamos focar na carga. Deixa eu só matar o. É tu que tá aí. É, mas eu posso, né? Porque uh, <risos> eu tenho dash pra sair. Cuidado com a ult dela, isso. Ai, tá tá três, tá. E... Vem, vem, vem que você tá comigo. Você tá comigo. Ai, ela tá atrás de mim! Peguei, peguei, peguei, Não, peguei. Ué? Ixi, tá, agora tem um macaquinho. Aí? Ah, nossa, deu muita sorte Cadê eles, cadê eles, pra lutar eles? Tá, eles Matei socorro! o da torre Socorro, socorro, todo mundo em mim Galera, continua Ah, focando ninguém inimigo. vem me defender Dois em mim Vai, vai, vai, pulei, pulei, pulei Torre já era, já Uh Matei o tanque Boa, boa, é nossa, é nossa, é nossa, é nossa, nossa. Meu Deus! É os cara tinha muito tanque. <risos> é, então. Aquela hora que era para ter ganho, um Bash me matou. Mamãe. Mas valeu. <risos>